Por último, a linha C, vamos então determinar quantas soluções é que existem. Temos então que saber os seus coeficientes, isto é o coeficiente A, o B e o C, do x ao quadrado, do x e o termo independente, respectivamente, e calcular qual o valor do binômio discriminante, que é este delta que aqui está, o B ao quadrado menos 4AC, fazendo a substituição, do B pelo 3, do A pelo 1 e do C pelo 4, obtemos o valor menos 7. A conclusão que tiramos quando o binômio discriminante é um número negativo é que não existe soluções, isto existe zero soluções.